E esse vídeo é pra você, meu caro Holder, que disseram pra você que ia a zero Bitcoin e você não acreditou, quando chegou na All Time High de 20k, disseram que ia pra 7k e você também não acreditou, e depois, quando chegou naquela queda nos 30k, todo mundo dizendo que ia a 20k e você também não acreditou, tá certo, pessoal? Esse exato momento, essa all-time high é para você, parabéns aí, porque você entendeu o que, que significa o Bitcoin e como ele pode nos defender da inflação. Para todos os outros no Coiners, eu tenho uma notícia muito triste para dar para você, que fica, ah, será que o Bitcoin está caro, será que está barato? Eu tenho uma notícia para vocês e vou mostrar logo após a vinheta. Para você, meu caro no coiner, o que, que eu posso te dizer? Você que tem medo do Bitcoin, assista aí o vídeo do André. Ele mostra claramente, com tudo que ele sabe sobre o mercado, como você pode estar enganado com relação ao Bitcoin. Ao se expor um pouco, pelo menos, ao Bitcoin, tá certo? Para você, eu tenho que te mostrar a sua moeda preferida. A... PRL aí o nosso real enquanto o pessoal fica discutindo a vida inteira aí se vai ser esse partido que vai nos governar que derrubou a nossa moeda aqui ou se vai ser esse partido que derrubou a nossa moeda aqui enquanto todo mundo fica discutindo isso eu tô vendo uma bandeira de baixa aqui ó galera uma bandeira de baixa que se terminar a formação dela vai derrubar a nossa moedinha até pelo menos 2023, quem sabe até 2024. Então, se você acha que você está seguro com o real, olha, eu tenho uma péssima notícia para te dar. E como que está a saúde da rede? Então aqui eu mostro para vocês o número de endereços ativos, tá certo, pessoal? Percebo que nós tivemos uma pequena queda essa semana aí, de 980k, a gente foi cair para 970k. Ela parece que está indo buscar suporte aí na nossa linha de tendência de alta, tá bom? E no hash rate, nós continuamos aí seguindo uma tendência de alta. Não atingimos ainda os próximos de 200 hexahashes por segundo, que é o nosso all time high, mas estamos aí numa crescente clara tá bom pessoal o que me preocupa um pouco é o número de transações na rede Bitcoin o número de transações na última semana e caiu 2,1 por cento tá bem então por conta disso imagino que vamos ter uma certa dificuldade essa semana a boa notícia é que os holders aí né de 180 dias que para mim é o mínimo que um holder pode participar os holders de 180 dias, a atividade deles só tem caído. Então percebam, ainda que o preço do Bitcoin esteja esticado, nós temos aí, um, um, os holders não estão muito interessados em vender os seus Bitcoins. E na rede Ethereum, também estamos vendo algo muito similar, tá galera? Percebam aí que nós tivemos uma queda no número de endereços ativos, em torno de 0,8% caindo de 663k para 658k, tá bom? O hash rate deles continua batendo all time high atrás de all time high, e essa semana não foi diferente, realmente a rede deles está muito saudável, bateu 769 MHz por segundo, por um outro lado, o número de transações na rede caiu, 3,6% de 1,39 milhões aí para agora 1,33 milhões de transações por dia então o que nos deixa um pouco apreensivo como eu falei para vocês a mesma coisa no Bitcoin o preço tá esticado mas ao mesmo tempo as pessoas não querem vender os seus holds acham que vale mais e por conta disso aumentou o silêncio nas duas redes tá bem os holders de mais de 180 dias da rede Ethereum também estão fazendo um movimento similar aos holders de Bitcoin, também não estão querendo vender as suas moedas, e a gente tem um supply ativo aí em níveis bem baixos da ordem de 55 milhões, que vocês podem comparar aí com toda a história, está num nível extremamente baixo, tá bom, pessoal? E no relatório da Glassnode o que nós tivemos de notícia interessante esta semana, tá bem? A primeira coisa que eles destacaram é que nós tivemos um forte crescimento do preço essa semana, baseado pelo crescimento da rede que aconteceu, mas agora ela tem demonstrado um pequeno silêncio nesses últimos dias, e isso pode sim acabar refletindo no preço. Enquanto o preço do Bitcoin subiu, então os holders também aí passaram a realizar uma parte dos seus profits, tá bem galera? Aqui vocês podem acompanhar o long short term holder, você consegue ver como que está o profit dessa galera e o loss também, certo? Então o profit está em escuro, tá vendo? Aqui são os mãos de alface, aqui estão os holders e em claro está quando eles estão em perdas. Então veja que nós estamos numa região que quase todos os endereços de Bitcoin estão em lucro. Sejam de curto prazo, sejam de longo prazo, está todo mundo em profit E é por conta disso que uma parte deles está sendo aí realizada, tá bom, galera? O long-term holder também, a posição dos long-term holders, também percebam que eles acumularam durante todo esse período aí, ó, passaram mais de cinco meses acumulando acima de 400 mil bitcoins por mês. Só que agora, com o preço disparado, eles chegaram a uma posição neutra. Isso é bastante comum. Nós vimos isso acontecendo em novembro do ano passado também. E depois eles começam a despejar no mercado conforme o mercado cresce o valor, como conforme os novos participantes entram no mercado, tá bem? A gente também pode ver por essa métrica, pela SVAB, esse movimento aí de moedas que tem mais de um mês de hold, tá vendo? Elas cresceram, mostrei para vocês, chegaram a 6% de gasto dessas moedas mais antigas, mas também não é nada normal num cenário de bull run, porque perceba que durante a bull run que a gente passou agora no começo desse ano, isso chegou a 10% e até 14% no seu pico, então, a gente tem que ver isso de uma forma bastante natural, tá bem? O choque que está ocorrendo, galera, está exatamente no balanço das exchanges. Então, perceba que ainda que nós tenhamos o preço esticado, o supply, o estoque de Bitcoin nas exchanges está o menor aí de toda a Bull Run, atingindo 12,9%. Então, perceba que ainda que o preço esteja esticado... Não tem muita gente querendo vender os seus bitcoins. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês aí a última camada de análise, que é o MVRV, é um dos indicadores que vocês podem utilizar para ver se o preço está muito esticado ou não. Como que a gente vê isso? Ele compara o market cap, né? ou seja, um preço que não existe, que é você pegar o valor do preço de hoje e multiplicar pelo total de moedas, só que ele faz uma normalização pelo cap realizado, ou seja, pela, pela quantidade de cada moeda e pelo preço multiplicada pelo preço que foi pago, então o que foi realmente realizado. Então ele faz essa normalização e a partir daí eles conseguem detectar a volatilidade. Então, se o MVRV está muito alto, significa que o mercado está muito volátil e é um bom momento para você realizar os seus, os seus lucros, tá bem? Ó, vejam aí que sempre coincide né, com os picos que houveram do Bitcoin, só que agora ele não está apontando nessa direção, ele está em 2,29, sendo que ele pode passar de 8 durante uh, os grandes picos que o Bitcoin teve. E o que nós podemos concluir desta semana 45 é que está uma semana relativamente calma, uma semana tranquila. Nós não temos aí um grande boom da rede suportando o Bitcoin para grandes altas. Vamos aguardar aí as análises técnicas do nosso mestre André para ver qual a direção que o Bitcoin vai tomar. É isso aí, galera. Espero que esse conteúdo possa ajudar vocês nos seus trades. Por favor, se vocês puderem, deixe o like aí, se inscreva no canal e ajude na divulgação das nossas análises. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima!